Desdobramento múltiplo Conceito O desdobramento múltiplo é a técnica de desdobramento e incorporação em separado de cada corpo ou nível de que se compõe o agregado espiritual. Através desta técnica, temos conseguido estudar de forma mais direta e detalhada cada um dos quatro primeiros corpos da escala ascendente, duplo etérico, corpo astral, mental inferior e mental superior. O processo é simples. Basta desdobrar o paciente pela técnica da apometria e proceder à primeira incorporação, que quase sempre é o duplo etérico envolvendo e trazendo em si os demais corpos do espírito. Aplica-se energia na cabeça do médium incorporado, comandando-se o desdobramento e incorporação do segundo corpo em outro médium. Incorporado o segundo, usa-se a mesma técnica para o terceiro e quarto. É claro que a equipe mediúnica tem de estar perfeitamente sincrônica e afinada. Deve saber o que está fazendo e por que está atuando. Deve ser estudiosa e interessada, ter mente aberta e liberta de conceitos ou preconceitos. Ser observadora e isenta de críticas ou prevenções. Responsável e esforçada na busca da vivência evangélica. Sem isso, a experiência fica muito difícil e pode nem acontecer. Como forma de verificação se realmente os corpos estão desdobrados, nós imaginamos um teste. Resolvemos focalizar com a mente os cordões de ligação dos corpos e aplicar energia, tracionando-os. Os médios acusaram imediatamente uma sensação desagradável na nuca, algo como um puxão acompanhado de dor.